Olá, boa noite pra vocês. Então, esse vídeo que vai ser postado daqui a pouco, tá? É, no horário daqui do Japão, meio-dia. Horário do Brasil, para quem está no horário de verão, uma hora da madrugada. Então, ele tem um barrado, né? E eu vou tentar fazer ele, porque não tem gráfico tanto ah, o, o ponto do vestido lá como na parte de baixo não tem gráfico, não tem nada. então eu fui olhando pela foto e fui fazendo. Assim que eu consegui descobrir como é, é feito, tá eu vou passar para vocês também, tá bom? E então na segunda parte eu coloquei lá como parte final, mas se eu descobrir como fazer o barrado, eu posto para vocês também, ok? Então é isso. Beijos, fica com Deus.